E aí galera, estamos com o João Paulo, coordenador de eventos da Saga, Escola de Arte e Animação e de Jogos aqui de São Paulo. A Saga ela é uma escola de criação de games e computação gráfica. Hoje está sendo considerada uma das maiores do Brasil. Nós temos diversos cursos, né? Nós temos um curso que é o Start, que é o um curso de computação gráfica mesmo, para profissionais que estão entrando nessa área de computação digital, onde mexe com vários programas, como Sim. Illustrator, Photoshop... E temos a parte do Play Game também, que ele é um curso já voltado para a parte de criação de games, tanto para mobile quanto para games em 3D. E aí vocês podem ver que ah, quem vem aqui no, no evento do Anime Friends vai ver que tem uma parte que a galera esculpindo no Clay, ok? Que... A escultura, sendo Clay, você pode falar melhor, é que ela ajuda a modelar né, o personagem. Isso, o processo de escultura Clay, ele funciona como um processo de criação do game. Então o aluno, quando ele entra na saga e vai fazer esse curso, ele passa por diversos processos, né? Tem a parte de desenho tradicional, aí a parte de escultura tradicional, onde eles aprendem mais a parte de anatomia também. E isso é muito importante para o desenvolvimento na parte gráfica mesmo, que ele vai mexer com o programa de 3D e animação. E outra coisa bem bacana que a saga faz aqui na região é quanto a eventos atrás campeonatos e eventos temáticos com games. É, você pode falar um pouquinho para a galera o que são esses, esses eventos? Paulo, é... Nosso principal objetivo também hoje é ficar perto da comunidade gamer, né? Que é, é o nosso público-alvo. E é o nosso público que acompanha também. Os nossos trabalhos, os nossos alunos, são gamers. Então, é, nós realizamos eventos periodicamente com empresas parceiras, como a Blizzard, por exemplo, que nós realizamos eventos em conjunto com eles, que é o BGD, o Blizzard Gamers Day. Nesse tipo de evento, nós realizamos toda a parte de... Programação, nós levamos criadores de conteúdo para poder fazer palestra com, com os visitantes, né? Então, aí tem palestras tipo cenário de, cenário de jogos para mulher, hoje que é também um, um assunto muito comentado. A gente acaba colocando também jogos free to play, que é para quem nunca jogou e quer entrar em contato com aquele game específico. Campeonatos, é um dia inteiro só de interação com, com o público mesmo. Bacana. Então, pra quem não veio no evento, é, como pode conhecer a Saga, onde a gente, os canais de contato da Saga? Nós temos a parte do site, é só entrar no www.saga.art.br, pode ir no, no Instagram, na Escola Saga e no Facebook também. Aê galera, valeu!